My way. Marquinhos, porque Chaco. Por que você não tá jogando com aquele Fiddle raiz? Mano, é porque o Fiddle já tá masterizado, né, mano? O Chaco também. Mas eu quero masterizar mais, mano. E tô pensando em se pra testar o Fiddle. O Chaco de gelinha esse game. Só que vai faltar dano, mano. Não sei se eu testo, galera. Ó, tipo assim, nós ia fazer essa runa, ó. Ó, tipo assim, ó. Isso aqui com isso aqui, ó. Aí, secundária, mano. Pode ser esse aqui de mana pra não faltar. Chama os cara é legal pra ter dano. Eu ou eu pego transcendência, velho. que é bom pro late game, né, mano? Ó, pensando em testar essa runa, mano. Chaco de gelinha é mais pra ser Tirit então, exatamente, mano. Mas será que não vai ser muito ruim o seu utility, não, velho? Ó, 1 em 7, 1 em 8 já pode colocar a box, mano. Eu coloco aqui e aqui, tá ligado? Nice, ainda completaram ali mais um, coisa linda. Eu não vou guardar ali, não, porque tinha um ward deles, então esse pode pegar a trinket e tirar a minha ward também, né? Bora, bora, bora, bora. bora. Que gelo é esse, mano? É da runa. Aí qualquer tipo de controle de grupo, né? Stone First, né? Ele troca o gelinho. Eu perdi dano pegando essa runa, mas. Mas vai dar boa. Mano, esse cara não pode fazer isso, não, mano. Dá um W nele aí, pai. Vai pra base, e, doidão. Tá pagando de gostosinho, hora dessa, filho. Tá, botamos o cara pra correr ali, né, mano? Não sei se essa Lulu tinha flash ou não, mas ele podia ter saído vivo. O Gin tá errando tudo, pior que o Gin tá errando bastante mesmo, mano. Ah, caralho, vocês viram o biscoito? Salvando a, a, a Play, mano? Nossa, veio biscoito na hora, mano. Usei biscoito e tive mana. Aí deu boa. Caralho. Ah! Mas eu só vi a cabecinha, velho. Nice, mano. O cara perdeu tempo. Ai, morri. Ele vai me prender. Também que eu consegui botar a box. Ó o, gelinho, a ó o gelinho, ó o gelinho. Como vai, galera? Ó o gelinho. É, fi. Novo meta aí. Chaco de gelinho, ó. Coitada. Essa ainda tá perdendo um baita tempo, mano. Nice, mas vai valer a pena. Vai morrer todo mundo. Vou nem gastar Ignite. Nem precisa. Caramba, mano, o Trinda matou duas pessoas top sozinho, nós daivou o bot e só ficou o Cork vivo, coitado. Tem nem o que os caras fazer, mano. Ixi, esse Predator, mano, é aqui no bot, velho. Alguém ligou para? E aí, esse rapaz Nossa, todo feio jogando, hein, mano. Meia, ela vai morrer ainda, velho. Nossa, todo... Flashei, flashei mesmo. Todo duro a velho, mano. Oi. Faz o item Glace Eterno pro cara meu querido. Mano, então, eu acho que nem precisa Bota fé, velho. Mas eu posso fazer Mas eu tô sentindo que nem precisa Calma, Jim Porque só deu teu gelinho no, no W e na Uch, mano, Pra mim tá beautiful hum. Amor não dói, paixão dói Aí, também acho Pegou? Nossa, quase que o cara mata o outro aqui ainda Eita, ninguém ganhei nem assistência, mano Cuidado com a bolinha Ah, mano, que sacanagem é essa aí, mano Morri igual um, um trator, mano oh, Igual um, sei lá, morri feio Jogando Wide Rift, mano, o cara tá no LOLzinho aqui mesmo, ó Deve ter conectado 3G no, no PC, tá ligado? Caralho. Mas bonitinho, né, mano? Se pareceu que, pá, tava jogando direto Estacando Qzinho e Aço, Tornado, pá Mas o Chaco é esse, né? Nossa, Barcov Então até agorinha, paizão, não falar assim Até agorinha pegada hein? Né? Estunou, congelou stunzinho. Vai pra base aí, louco Sertar o gelinho nele, o Cork A saída só completa, mano, ó Cadê ela? Ó, ó, estunou Só completar, paizão. não tem ult Não tem ult, né? Tá bom, gostei, véio, gostei, gostei Desse gerinho no chaco vamos morrer com esse HP, né, mano Ixi, vou nada Ó o gerinho, que legal, mano E como eu não tô de liandre, a torre não vai ficar me agrando Toda hora, mesmo depois de dar um dano Ó, Gostoso, hein Precisar tava aqui Morri. olha o juninho explodiu na hora certa, hein, mano Toma Gelinho tava em cooldown, mas beleza. Mano, esse gelinho, ele podia não ter cooldown, tá ligado? Mas... Mas aí, eu acho que ia ser muito roubado, né, mano? Mas imagina se esse gelinho não tivesse esse cooldown, mano? E todo CC que você desse... Nossa, o bagulho ia ser gostoso, hein? Meu amigo, ter uns campeões que ia é ficar fora da curva, mano. Tá maluco? Ah, mano, se o cara. Ah, tá, achei que ele ia sair vivo Oh, esse gelinho fica muito pica no chá, galera. Muito pica, véi. Que delicinha, véi. Dano... Dá pra ir barão mesmo com o Django morto, mano, se nós quiser, velho. Eu não deixo ninguém passar aqui daqui a pouco. Morri, ele tem pacote, mano. Ou a Saendra mata de longe. Ah, que sacanagem, hein, rapaz. Ah, mano, cara, a saída acho que a saída não teve ângulo, range para apertar R, tá ligado? Pode deixar que eu seguro ali aqui, ó. Caralho, o cara morreu pro Baron. Eu brinquei com a cara do Crime, mano. Foi debochar legal aqui, mano. Os caras não entenderam legal, não, hein, mano. Só faz, né? Sondombrina. Caralho, que da hora esse gelinho, mano. Na moral, velho. Que bagulho legal, velho. Olha. Nossa, velho. Agora acabou o jogo, é só ganhar mesmo. Vem então despertar, a vontade. Tudo o que foi feito de uma amizade, mas... Ó, oh, mais um. Chegou? Olha, essa Sai ainda sabe fazer aquele stun que o Ezinha sabe fazer, mano, de... A bolinha só sai depois, tá ligado? Aí você... o cara toma stun e nem vê da onde. Quer dizer, o PC novo já chegou, paizão. As config tem aí no exclamação PC. E falta só adicionar uns bagulho, que é memória RAM, que eu vou pegar hoje quando acabar a live. Vou pegar a informação correta. Eita, pô, tô sem útil aí. Legal, o Chaco tá 100% em hate, hein, mano. Um rodinho aqui que ele foi responsa ele apresentou. Temos tão pouco tempo. É, não dei muito dano, né, mano. Esse Chaco aqui ele é mais útil tipo mesmo de gelim, mas que delícia, mano. 26 PDL aqui, maravilhoso, mano. Vou fazer agora, galera, Chaco Sup de gelinho, tá ligado? Acho que eu vou fazer isso, mano. He's on fire, throw me uh, out of control